Isso mesmo! Prepare-se para o desafio Comandos Hard Mod! A partir de hoje, toda semana, lançarei uma missão modificada de comandos. E também a missão seguinte. Começando pela primeira missão. O desafio é o seguinte. Grave um vídeo jogando a missão modificada sozinho ou com um amigo. Já que é possível jogar online. Vou agrupar todos os vídeos dos participantes em uma playlist. Que vai estar aqui no card para vocês clicarem. E conferirem todos os vídeos dos participantes e na semana seguinte, o detonado dela. Após publicar o vídeo, comente aqui embaixo que eu vou lá pessoalmente e adiciono o seu vídeo à nossa playlist. Além disso, terá seu vídeo divulgado lá no nosso servidor do Discord. Você pode baixar acessando o canal Downloads em nosso servidor do Discord. Link na descrição do vídeo. Para adicionar a missão modificada, vá na pasta onde está instalado o jogo Comandos e extrai a pasta Missiones para dentro da pasta Datos. E para voltar ao normal, basta apagar o arquivo extraído. Segue junto ao arquivo dicas para superar a missão. Tente sozinho primeiro. Se não conseguir, pegue as dicas. Aqui no canto superior direito tem um ícone que se chama card. Aqui no card vai ter a playlist e também a solução desse problema. Eu resolvi separar em dois vídeos é para não atrapalhar a sua diversão. Então é isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua participação e até... Até a próxima! Boa sorte, oficial!